E aí, gente verde, todo mundo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Luiz e eu quero te perguntar. Você sabe o que, que essa planta faz, além de dar cor amarela e gosto para frango, arroz e outros legumes que a gente usa para fazer? Essa planta de hoje, a gente vai ver o quão incrível ela é, além de tempero. Hoje eu vou te falar, você vai descobrir o poder oculto do açafrão. É só você ficar comigo que a gente já vai entrar nesse assunto. Pessoal, o açafrão, ele é uma planta originária da Ásia, né? E ela também é muito conhecida como cúrcuma. Cúrcuma amarela, um, um pozinho amarelo que a gente costuma comprar na prateleira do mercado, consegue nas casas raizeiras, né? De mercado central, banca de raiz, banca de erva, porque ele também é conhecido como açafrão da terra. É uma raiz, é um tubérculo, como se fosse uma raiz de gengibre, que daí a gente desidrata, rala e faz o pó. E ele dá uma cor, não só uma cor muito bonita, vistosa, amarela intensa, como também um sabor bem é, singular dele, né? O açafrão tem um gosto muito bom. O açafrão, a gente conhece ele várias culturas, né? Eu peguei essa geração, se você pegou também, coloca aqui embaixo, como você já usou o açafrão na sua vida. Mas o açafrão ele é muito utilizado para cuidar né? Quando, de pessoas com febre, a ajudar pessoas com problemas gastrointestinais, problemas respiratórios. Já viu aquela... Aquela receita de avó, quando a gente está meio constipado do nariz, está com a, a respiração travada, pega ali uma colher de mel, umas gotinhas de limão, uma pitada de açafrão, come aquilo, limpa a garganta, limpa o nariz, limpa as vias aéreas para a gente conseguir né, ter uma fala mais obstruída, ter um conforto melhor na respiração. A gente tem o uso do açafrão né, como regulador natural, um, um elemento natural para a gente equilibrar vários aspectos do nosso corpo. Mas o açafrão, que pouca gente sabe, ele tem um poder oculto, assim como todas as plantas, né? E o poder oculto do açafrão atua na vibração, na detecção de mentiras e do tratamento de pessoas mentirosas. Eu vou explicar. O açafrão, não só tempero, né? ele tem essa capacidade de tratar pessoas mentirosas, pessoas que têm essa tendência a mentir. Como assim? O que, que faz a pessoa querer mentir? Pode ser carência... Pode ser necessidade de atenção, pode ser manipulação, como a gente muito conhece, né? Pode ser medo da verdade, pode ser algo de criação também, dependendo, né? Por que não? O açafrão, ele ajuda, de repente, uma pessoa sem discernimento também, a pessoa que acha que é certo, tá tudo bem, é só uma mentirinha, mas a gente sabe que isso é incorreto fazer, né? E para mudar esse comportamento, para mudar essa tendência, esse costume, de estar tá mentindo, sair mentindo desvairadamente e sem freio, né? Não que com freio pode, pode, a gente possa mentir, mas pessoa mentirosa, mentirosa, língua comprida. Sabe o que é o Pinóquiozinho? Pinóquio? Aquele que o, o bonequinho que o nariz cresce quando mente? Pois é, o açafrão ajuda muito o Pinóquio. Porque essa, essa planta, né, a energia dela, ajuda a gente não só a detectar e tratar pessoas mentirosas, como também equilibrar do primeiro ao terceiro chakra. E eu vou explicar. As plantas, elas não têm apenas a capacidade, né, não têm apenas a força, o potencial químico da estrutura física dela, que é o que a gente conhece como fitoterapia. As plantas, como você, você que está aqui no canal né, já deve saber, as plantas têm um potencial energético também latente, que estão sempre disponíveis né, para nos ajudar quando a gente precisar. Por exemplo, tem uma pimenta aqui, a pimenta tem a energia dela. O louro aqui tem uma energia dele, o louro ele está catalogado na fita energética, a pimenta não. O louro ele tem a fita de, de limpar estados obsessivos, nos ajudar a gente a se conectar com Deus. E da mesma maneira que as plantas, né o cacto, que eu vou só indicar ele aqui porque ele está bem espetadinho, tem energia dele. Todas as plantas cedem energia para nós, para todo mundo que é ser vivo, todo mundo que, que é um vivente, que nem eles falam aqui no Rio Grande do Sul. Respirou, comeu, né? Tem os dois pés sobre a terra, os quatro, dependendo se for animal ou não, ou um nenenzinho engateando, vai saber. As plantas, elas conseguem nos ajudar, ajudar a nos equilibrar. Por quê? Elas, como enviadas, né, elas têm essa tendência a ceder a energia delas, sempre que elas detectarem qualquer desequilíbrio no nosso campo energético. Então, mais que apenas é, provedoras né, de substâncias químicas, é, sei lá, uma folhinha, uma pimentinha para poder arder a comida ali, as plantas têm uma energia oculta e quando a gente para para escutar, não com os ouvidos do, do corpo, mas com o ouvido do coração, a gente consegue se conectar com essa energia sublime. Então as plantas, né, elas têm essa fitoenergia capaz de nos ajudar a gente uh, se elevar enquanto pessoas, enquanto seres em evolução. As plantas são aqui, estão aqui para nos ajudar a facilitar nessa nossa, o cumprimento dessa nossa missão. E o açafrão, né? Tava falando dele, desse gancho aqui da fita energia, O que, que o açafrão faz, né? Sabendo que as plantas têm essa energia que possibilita nosso crescimento, nossa evolução e o nosso desenvolvimento espiritual, né? A limpeza do nosso campo energético. Qual que é a energia do açafrão? A gente já vai falar, porque é importante antes a gente entender que ele atua do primeiro e terceiro chakra, que nem eu comentei. Ou seja, do chakra básico, ali entre a região sexual e o ânus, né? Naquela, naquela região ali. O, pega o primeiro chakra, que está ligado à estrutura, está ligado à estabilidade na vida, segurança, instinto de autoproteção. Está ligado também à nossa materialização daquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades primordiais, as nossas necessidades básicas. Então ele atua no primeiro chakra, atua também equilibrando o segundo chakra, que está ligado com os nossos relacionamentos, está ligado com a nossa criatividade, nossa autoestima. Um pouco do nosso poder pessoal, a maneira como eu lido comigo e a maneira como eu lido com as pessoas. Está ligado também com a maneira como eu me relaciono, não apenas sexualmente, mas é, o convívio, né, em sociedade. E também o açafrão, ele trata e equilibra o terceiro chakra, que é essa aqui, ó, do plexo solar, bem na boca do estômago. Bem aqui na altura do diafragma. E esse chakra está ligado ao nosso poder pessoal, à alegria, a também as nossas inferioridades, né? a raiva, mágoa, medo, rancor, ódio, nas nossas vísceras, por isso que essas emoções são chamadas emoções viscerais, porque a gente processa né, todas essas emoções aqui na região do estômago. O estômago, né, a, o terceiro chakra, é chamado como cabeça de baixo, é o nosso corpo mental, né, aqui do, dos chakras inferiores, e o açafrão atua nessa frequência, equilibrando do primeiro ao terceiro, dentro de um composto energético, né, para impedir que a gente tenha toda e qualquer oscilação, toda e qualquer mudança no nosso fluxo energético, que possa vir a causar qualquer desequilíbrio no nosso campo energético, que possa vir a somatizar né, no nosso corpo físico. Então, quando a gente utiliza o açafrão na nossa rotina, não só para dar um gosto, temperar uma comida, mas também a gente coloca né, o açafrão na nossa rotina, no nosso alimento, um suquinho, um chá, uma pitadinha de açafrão para dar uma cor, para dar um aroma, se conectando com essa energia dele, né? De nivelar equilibrar as nossas emoções inferiores, as nossas emoções viscerais e as nossas necessidades básicas, a gente consegue acessar essa energia, é só a gente querer, né? Então não só ele tem esse potencial de equilibrar do primeiro ao terceiro chakra, como ele tem essas energias específicas, anota aí. Ele elimina a necessidade de mentir, né? Traz a ética e os bons costumes, auxilia na, na agilidade para decidir e ter senso de direção e gera boas práticas e costumes positivos na vida. Por que, que o açafrão ele detecta pessoas mentirosas? Por que, por que, que ele trata né, pessoas mentirosas? Porque, de repente, a pessoa está mentindo, ela não sabe por quê. Ela não tem discernimento, ou então a pessoa ela tem essa compulsão por mentir, né? Ela acha que ela precisa mentir para atrair atenção, uma pessoa carente, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa sem segurança, sem autoconfiança. Ela não confia nela mesma, então ela mente porque ela acha que através desse artifício, né, ela vai conseguir não só seduzir outra pessoa, como também ter um resultado esperado que ela quer, porque ela não confia nela. Se ela confiasse nela, se ela batesse no peito e falasse, não, deixa para mim que eu vou resolver, então ela não teria essa necessidade de mentir. A, a pessoa mente, né, quando há mentira, é porque ela está querendo atalhar um caminho. Ela está querendo o um caminho mais rápido, que não é necessariamente o caminho mais certo. Né? Então, quando a gente uh, quer eliminar né, essa, essa, esse tipo de comportamento, tanto nosso quanto de outras pessoas ao nosso redor, o açafrão é a planta que você precisa utilizar. Quer ver? Aquelas pessoas, né, criança, quando está na época da mentira, é, tá aprendendo né tá falando mentirinha aqui mentirinha ali pode tratar com açafrão pode fazer né você pode fazer para o seu filho pode fazer para o seu neto pode também você tratar aquele adolescente que tá na puberdade que tá querendo sair para festa tá querendo namorar fala que estudou não estudou fala que vai sair com os amigos e vai para uma festa então fala que vai estudar e vai sair para noitado, então é tudo isso né uh, o açafrão, ele pode agir, ele age nessa vibração. E como é que você faz para usar, então, essa energia do açafrão, né? Primeiro, você precisa de açafrão. Então, esse pozinho amarelo aqui, a cúrcuma longa, é o nome científico dele, né? Cúrcuma longa, o nivelador, até o terceiro chakra. O que, que você vai fazer? Você pode usar ele de várias formas. Bem cheiroso isso aqui, bem forte, novo. É, não vou pegar, senão vou ficar pintado aqui, com, com o dedo pintado, tô com a camiseta branca, vai dar, não vai, vai dar legal, né, Nath? Tem mais vídeo para gravar. Primeiro, você pode usar como tempero, né? Uh, você vai usar, fazer a sua comida, pode colocar uma pitadinha, mais açafrão não quer dizer que você vai eliminar a mentira mais rápido, ou você vai ter resultados mais rápidos. Colocar uma pitadinha, mesmo que não dê o alimento, ou então mesmo que não sinta o gosto acentuado do açafrão ali na comida, a energia do açafrão vai estar ali, tá bom? Então você pode usar o açafrão na forma de tempero, você pode usar na forma de chá, exatamente, na forma de chá. Ah, meu, vou pegar uma colher de chá de safrão. Não, pelo amor de Deus, vai ficar forte, vai pintar os dentes. O que acontece? Você vai mornar a água, mornar ela no Goiás é aquecer no fogo, tá bom? Então você vai esquentar a água no fogo, não pode ser na torneira elétrica, não pode ser na chaleira elétrica, não pode ser no micro-ondas, não pode ser na torneira elétrica, aquela que liga, tem um chuveirinho ali dentro, sabe, quando a gente vai lavar a vasilha? Não pode ser aquela. Tem que ser no fogo, no fogo, no fogão, fogão a gás. Fogão a indução também não é bom. Por quê? Porque energia é, elétrica, né? Ela prejudica a qualidade da água. A energia impregna com a onda, onda quadrada verde, que é uma onda nociva à fitoenergia das plantas, né? Essa energia elétrica, ela, ela impregna a água e fica né, ruim. Não adianta você depois ali energizar o chá se a água está tá poluída energeticamente. Então pre precisa ser no fogo, precisa ser na chama. Você vai esquentar essa água, né? E colocar uma pitadinha de açafrão, não precisa ser muito. E não precisa nem dar cor na água. É só você colocar ali e energizar da maneira como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Ou você também, né, você pode fazer como tempero, pode fazer como chá e pode usar como sachê. Sachê, pessoal, toma cuidado, tá? Sachê já tem vídeo meu aqui no canal mostrando como é que faz, é só você usar o sachê de açafrão. Pega o um quadradinho, coloca uma pitada, fecha numa trouxinha e usa. Só toma cuidado, por favor... De não colocar numa região que vai suar. Porque o açafrão derrete. O açafrão vaza. Então, de repente, você que é menina, pega um, um, um sachê de açafrão, coloca no sutiã, ali dá um calorzinho, esquenta, fica umedecido, derrete. Quando você vai tirar a roupa, tá ali aquela mancha amarela. Ou então, quando você que é menina, né, eu falo isso porque já aconteceu comigo, não sabia usar sachê direito. Peguei um sachêzinho de, de para ansiedade que eu fiz, coloquei o açafrão, o açafrão como nivelador. E coloquei do ladinho da cueca. E fui pra academia, fui lá para Goiás, né, lá no, pra academia lá, lá no Goiás, um dia quente, suei, fiz esteira. Quando fui tirar a roupa, meu Deus do céu, o que, que era aquilo? Aquela mancha amarela do lado, falei, o que aconteceu? Aí que eu fui lembrar do açafrão. Então, se você for fazer um, um sachê com açafrão, coloca no bolso da calça, né, um lugar que não vai molhar. Porque o açafrão, ele deixa tinta, ele, ele tinge o tecido. Então, se você não quiser perder nenhuma roupa, né, nenhuma peça de roupa, toma esse cuidado. Independente se você usou tempero, chá ou sachê, você vai fazer ativação com verde e prata. Vai imaginar que do centro do seu coração sai uma luz verde, quando volta o verde, do topo da cabeça vai um prata. Volta o prata, vai o verde, e daí oscila. Prata, verde, prata, verde, prata, até você sentir que o açafrão está ativado, aquela pulsação, né, está automática. Se você não consegue imaginar, mentaliza, acredita ou peça para que isso aconteça, que vai funcionar igual, tá bom? Se você fizer na forma de chá, toma sete dias, duas vezes por dia. Você pode aplicar reiki também, pode usar cristais, pode cantar mantras, né, para o açafrão, para ativar a energia dele. E se você for fazer tempero, pode né, usar na forma de tempero, pode fazer ativação igual, coloca na comida e tá energizado ali. Porém, o que, que eu preciso te alertar? Quando a gente faz essa ativação, né, do verde-prata no açafrão, a gente ativa apenas a energia do açafrão. Isso não qualifica o açafrão como sendo um composto energético Porque o composto energético segue um método, ele segue uma engenharia, tá? E antes de eu uh, te explicar, né, falar sobre isso, eu quero até me lembrar, para evitar que eu me lembrei agora, se tiver uma outra erva, né, uma outra planta que você queira conhecer o, o efeito dela, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Ou então, uma dificuldade que você queira resolver, deixa aqui que a gente está sempre olhando, tá? Então, o açafrão, tá falando, né? O açafrão, ele não se qualifica, ele não configura um composto energético. Para isso, você precisa seguir o um método da fitoenergética e eu quero te indicar né, o livro da fitoenergética do Bruno Gimenez. Esse aqui é a edição de 15 anos, né? De comemoração de 15 anos da fito. E o link para você adquirir esse livro, aprender a montar compostos, usar outros temperos como tomilho, louro, alecrim, alfazema, é, sálvia na sua vida e no seu dia a dia para ter mais equilíbrio, tratar suas emoções, tratar pensamentos, para evitar doenças no corpo físico, você né? pode adquirir esse livro com o link que está aqui na descrição, tá bom? Está uma oferta especial, você pode conseguir ele e a gente vai se vendo no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo no seu coração, muita luz, faz o composto, depois você me fala e a gente vai se vendo por aí. Beijão e até mais!